Irmãos, estamos aqui olhando <risos> em nome da graça do Senhor. Estamos aqui reunidos com João Vitor Negromonte Queiroz, Obrigado, Deus, Amanda senhor. Framil Vendrame. Três Framil de onde, Leal? Vinho agora? É. Amanda, Amanda Vendrami, Dias, que foi caminhada que pelo pelo, pela boca, que foi caminhada para o altar com seu padrinho Genilso, entregando a sua mãe a esse homem. Irmãos, estamos aqui reunidos em nome do amor Valeu por aí Em nome do amor Por favor, João, diga os seus votos Amanda Desde que eu te conheci Eu conheci você E no seu sorriso Eu pude me encontrar E eu quero passar o resto da vida com você Para sempre, irmãozinho Pronto, línguas, voto. Só que Tá chorando. Por os seus não, votos. Liga os seus votos. Não consigo, tá tô chorando. <risos> ok. Então, João, eu acerte. Cheiro. Acerte Amanda com essa flecha no coração. E, Amanda, acerte o João com essa flecha no coração. E eu vos declaro. Marido e mulher, pela graça concedida a mim, a igreja virtual. Pegue seu currículo aqui.com, é. é pega? O é pega? É. é Peguei, peguei, meu! meu.